Ó pessoal, aqui já está desembalado, né? Então tá aqui, ó. Tá o acoplador, desembalei. Está bem conservado, tá? Está até, até mais conservado que lá no vídeo no YouTube lá que o Maurício Falcão postou. E aqui, ó. O IC. 718, tá? Boas condições também. Realmente tá muito bonito. Tá? Veio o Mike. Defendo as condições, bem conservado também. É, novinho. Veio com cabo de força também, ó. Tá novinho, tá? Ficou exclusivo emitido, atenção, só ligar na fonte, ó, positivo e negativo, né, positivo e negativo, e aqui conectou lá atrás do rádio, daqui aqui, porque vai na, na, na TU, né, que vai no rádio, para se comunicar, alimentação, o ATU, o acoplador, né, acoplador para duas antenas, tá, que, lembro, do, do, que vai no rádio, aquele cabo, e aqui que vai no rádio. Só esse cabo DRF que não veio, que sai do rádio para o IC lá, né? Mas isso aí eu tenho aí. Os rádio amador já temos, já sempre se esses cabos aí, com axial de interligação. Então tá aqui. Então, câmera um pouquinho aqui. aqui. Tá aqui. Um belo prêmio, né? Realmente, gostei muito, né? tudo, tudo aí da... De ter ganho esse prêmio aí, belíssimo prêmio, né? Então, pessoal, participe da rifa, né? A esperança de ganhar, sempre está participando, só ganha quem participa, né? Então, um forte abraço aí para o Paulo Esfocão. E para todos os participantes da Rifa, né? porque a Rifa ela existe por causa do Maurício, o Falcão que é idealizador, por causa de todos os participantes. Né? Então, um forte abraço, boa noite a todos. Quando eu colocar aqui, ligar e colocar para funcionar, eu vou fazer um vídeo ligado também. Abraço.